Opa, meu nome é Antônio, tenho 32 anos, faço yoga, tento fazer yoga há um ano, é, acho do cacete, acho que o termo técnico é do cacete, assim, hoje em dia eu pô, tenho muito mais controle do meu corpo, entendo ele muito melhor, estou é, descobrindo aos poucos o limite dele, aprendendo a respeitar também, mas também vendo que dá para ir longe, então, assim, amarradaço.